Girar o caleidoscópio e surpreender-se com a continuidade do movimento de rotação, com as suas múltiplas visões de cores e formas, tem tudo a ver com o olhar atento das crianças, cheio de harmonia e de qualidade estética. Vamos então brincar de dança do olhar? Brincar de olhar o mundo na ótica do caleidoscópio, ou melhor dizendo, na lógica brincalhona das crianças que encaram a vida como constante transformação e possibilidade do encontro? E esses aqui são caleidoscópicos. Exatamente, eles são daqui do Paraná também e são visualizadores de imagens belas, ou de imagens bonitas ou de imagens infinitas. Aí a denominação vai dar de cada um. E eles são de colocar nos olhos e são feitos de espelhos por dentro. E geralmente as escolas já fazem isso já. Algumas escolas já trabalham com esse tipo de, de objeto para as crianças conseguirem ter essa visualização dentro deles. assim. E com quais materiais nós podemos construir? Tem espelho por dentro e o que mais? E aí você pode usar a, o rolinho do, do papel higiênico, aquele rolo de papel a, papel alumínio, então são diversas formas. Qualquer coisa que seja redondo assim, cilíndrico, você pode usar aí para fazer, porque só tem como fazer com espelhos. Né? Existem outras técnicas também, porém é um pouquinho mais difícil. O espelho, como já tem formas de a gente achar em todo lugar, é muito mais fácil você encontrar um espelho e fazer que dá para fazer um bonito, um belo, e um material fácil e prático assim, de fazer em casa mesmo. Quando eu vi esse nome, Brinquedos para Ver o Belo, fiquei tentando imaginar o que seria. Viajei no universo de cores e formas que visualizei em cada giro. Na internet, nós encontramos vários tutoriais sobre como fazer um caleidoscópio. Na prática, com um rolo de papelão, papel alumínio, papel grosso, miçangas coloridas e translúcidas, um plástico grosso, cola, régua, tesoura e fita adesiva, você pode conduzir os seus pequenos na criação dos seus próprios brinquedos para ver o belo e se deliciarem no encantamento de suas criações. Tenho certeza que será uma experiência incrível!